E aí galera, estou aqui com mais um vídeo mostrando as novas 3 intros da Tan Venus, beleza? Então não se esqueça de se inscrever e deixar o like, e inscreva-se no canal que tá aí na tela, e também inscreva-se no canal dos Criador, das Intro eles fazem intro de graça, beleza? Só se inscrito no canal deles, e pedir nos comentários dos vídeos deles, mas tem que ser escrito, o kart tá aí passando ou já passou, beleza? Tchau! Primeiro Segundo Essas foram, as intro beleza, comente aí, qual vocês querem que eu use mais, o primeiro, ou o segundo, ou os dois, beleza, tchau, até o próximo vídeo, inscreva-se no canal dele, que fez a intro beleza, lembrando ele faz intro de graça corre, tchau.